Fala pessoal eu me chamo Wellington Santos e seja já clica no botão vermelho que está aqui embaixo e se inscreve no canal e se você gostar do vídeo não se esqueça de deixar um like para que eu saiba que você gostou e possa estar trazendo mais conteúdos como esse aqui para o canal quando falamos em ganhar dinheiro na internet muitas pessoas pensam que vão ligar o computador e automaticamente o dinheiro vai cair na conta Bom, desculpa te decepcionar, mas não é assim que funciona. Para que você tenha uma renda tanto na internet quanto nos negócios físicos, você precisa trabalhar, se dedicar, se esforçar e acima de tudo traçar um objetivo. Quando eu digo traçar um objetivo, eu estou falando em você colocar uma meta e fazer o que for possível para alcançar. Eu sei que no começo, sem muita informação, não é fácil. Fácil. Muitas pessoas sonham em viver da internet, mas nem todas conseguem, pois nem todo mundo consegue manter o foco e manter a atitude. Quando eu digo manter a atitude, eu quero dizer continuar entusiasmado, pois muitas das vezes quando tentamos fazer uma coisa nova, começamos muito animados, cheios de expectativas, cheios de sonhos, cheios de vontade... Mas chega um determinado momento em que o negócio que a gente está fazendo parece que não está dando resultado. E é nesse momento que começamos a perder o entusiasmo e esquecemos de manter a atitude. E na maioria das vezes nós desistimos no meio do caminho, por isso que é muito importante manter a atitude e acima de tudo acreditar que você pode transformar seus sonhos em realidade. Como eu falei, muitas pessoas desistem no meio do caminho porque perdem o entusiasmo e acabam tentando fazer outra coisa do zero. Mas também tem pessoas que se autodesmotiva com pensamentos negativos. E antes mesmo de tentar fazer as coisas, elas arrumam um milhão de desculpas na sua cabeça e colocam um milhão de defeito antes mesmo de tentar fazer algo. Um conselho que eu tenho para você que está me assistindo agora... É, mantenha a distância desse tipo de pessoa, pois eles podem acabar te desmotivando com seus pensamentos negativos. Coloque seu plano em prática, trabalhe duro, mantenha o entusiasmo, mantenha a atitude, pois dessa forma o resultado vai vir muito mais rápido. Seja lá o que for fazer, faça com amor e se divirta durante o processo. Você pode não ter conhecimento, mas a força de vontade sempre vai suprir a falta de habilidade. Bom, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês uma oportunidade que mistura um negócio físico e um negócio digital. O que eu vou mostrar aqui, qualquer pessoa de qualquer idade consegue colocar em prática, mas precisa de um pouco de dedicação. Antes que eu possa te mostrar os detalhes, Desse negócio, primeiro eu preciso que você absorva a ideia e entenda todo o processo E só depois nós iremos para a prática Você que perdeu seu emprego recentemente, você que precisa de uma renda extra Você que quer ser independente e fazer seu próprio salário Essa videoaula é para você que a internet é um poço de infinitas possibilidades, todo mundo já sabe, pois todos os dias nascem novos negócios e aparecem novas oportunidades. Mas você precisa ficar ligado e antenado para não deixar a oportunidade passar. Essa videoaula é sobre como fazer grana com o Google Maps e com o Google Meu Negócio. Mas o que de fato é o Google Maps? Bom, o Google Maps foi lançado em 8 de fevereiro de 2005. Google Maps é um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra que é gratuito na web e é fornecido e desenvolvido pelo Google. Atualmente, o serviço disponibiliza mapas e rotas para qualquer ponto nos Estados Unidos, Canadá, na União Europeia, Austrália e Brasil, entre outros países. Como surgiu o Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio, ou Google My Business, é o último estágio evolutivo de uma ferramenta que começou lá em 2004. Naquela época, foi lançado o Google Local, uma espécie de mecanismo de busca apenas para empresas, mais ou menos como as antigas listas telefônicas. Quem é das antigas, certamente vai se lembrar das páginas amarelas. Em 2005, o mundo foi apresentado a um sistema revolucionário, o Google Maps, que ainda não apresentava os mesmos recursos de hoje, mas eu tenho certeza de que você se lembra de um deles, por exemplo, o Street View. Talvez você já tenha até passado algumas horas se divertindo nele, procurando locais conhecidos, não é mesmo? No mesmo ano, surgiu o Google Local Business Center, recurso que permitia aos administradores de negócios a inclusão nas listas do Google Local. Quando aliadas, as funcionalidades traziam grande comodidade ao usuário, que poderia encontrar facilmente os locais por meio dos mapas interativos. Foi aí que algum chefão do Google percebeu que eles faziam mais sentido se fossem unificados, e após a fusão permaneceu o nome mais popular, Google Maps. Em 2009, nascia o Google Place Pages, que reunia todas as informações possíveis sobre um local no mesmo lugar. Isso incluía dados de contato, endereço, fotos e tudo mais que pode ser útil para os consumidores. Um ano mais tarde, veio à tona o Hot Pot, que considerava a opinião dos usuários para recomendar localidades. Se antes as pessoas iam às cegas, às lojas de doce, por exemplo, agora contavam com o auxílio da comunidade para sugerir o local. E mais uma vez, a empresa optou por fundir as ferramentas em um só. Algum tempo depois... Em 2011, surgiu o Google+, que encerrou suas atividades em 2019. A companhia tentou criar algo similar às fanpages, as chamadas Google+, Pages, para agregar outros serviços do Google, o Google+, Your Business e o Google+, Brand Pages, mas infelizmente não sobreviveu por muito tempo finalmente em junho de 2014 foi criado o google my business que substituiu as funções exercidas pelas demais ferramentas e colocou todas em um só local agora todas as informações sobre um local páginas de negócio páginas sociais e geolocalização se encontram em um só diretório e é aí que começa o nosso negócio ou seja, no Google Meu Negócio, você consegue encontrar todas as informações necessárias sobre uma determinada empresa. Local, telefone, endereço, fotos do lugar, fotos do produto, comentários dos consumidores e etc. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre o Google Maps, vamos para a nossa aula prática, onde eu vou mostrar passo a passo como que você vai fazer grana utilizando essa ferramenta. Vamos aqui para a tela do meu computador, que eu vou mostrar um pouco mais detalhado todo esse processo, tá? Vou mostrar passo a passo como que você vai fazer isso. Mas antes, eu vou te mostrar só uma reportagem, que foi através dessa reportagem que eu cheguei nesse modelo de negócio, tá bom? Vamos aqui para a tela do meu computador. Bom pessoal, estamos aqui na tela do meu computador. Esse aqui é o site do The Wall Street, tá? Jornal The Wall Street. E aqui eles fizeram uma, uma pesquisa e descobriram que milhares de empresas no Google Maps são falsas. Né? O Google Maps se tornou uma ferramenta indispensável para qualquer tipo de negócio físico. Tá? Ou seja, se o negócio físico não está presente no Google Maps, é muito difícil de ser encontrado. Porque hoje em dia quando você vai procurar determinado estabelecimento, você joga no Google e vai aparecer no Google Maps ali. É onde está o local, onde é, se for próximo de onde você mora, do seu bairro ou alguma coisa assim, fica muito mais fácil de encontrar, caso a empresa não esteja no Google, você não vai conseguir encontrar, tá? E por causa disso, muitos golpistas estão usando algumas artimanhas para aplicar golpes, em determinadas pessoas, tá? Eu fiz um resumo aqui dessa reportagem, eu vou deixar ela aqui na descrição pra você fazer o download também, caso você queira, e também vou deixar o link aqui do site, tá? Vamos ler aqui o resumo que eu fiz, só pra você entender um pouco melhor sobre essa nossa ideia de negócio, esse modelo de negócio, tá? Ó, Milhões de listas de empresas no Google Maps são falsas. E lucros do Google. O Google Maps está cheio de endereços comerciais falsos criados por empresas que fingem estar nas proximidades. Não se sabe quantas pessoas podem ter sido vítimas de cibercriminosos que criam falsas empresas no Google Maps. Mas por que alguém faria isso? Algumas hipóteses poderiam se dar a sensação de legalidade em um site com um mapa ou mesmo desviar clientes de possíveis concorrentes ou simplesmente pequenas empresas que abriram e fecharam. Uma investigação do The Wall Street Journal diz haver descoberto 11 milhões de empresas falsas no Google Maps. O Google reconheceu o problema e informou que estava estudando a forma de remover esses locais, mas disse que apenas 0,5 seriam falsos. A empresa informou que removeu 3 milhões de falsos perfis comerciais em 2018, sendo que 85% desses locais haviam sido removidos antes mesmo de aparecerem nas pesquisas. Outros 250 mil teriam sido removidos após denúncias dos usuários. De qualquer forma, testes de Wall Street mostraram que esses locais falsos aparecem no topo das pesquisas por produtos e serviços em um bairro ou região. Ou seja, as pessoas estão criando falsas empresas no Google Maps, e quando você pesquisa, você acaba encontrando aquela empresa ali. Às vezes você quer comprar alguma coisa em um site, mas você não tem é, total certeza de que aquele site seja um site verdadeiro, seja um site real, se eles realmente entregam um produto. Então o que, que você faz? Você vai e joga no Google e aparece ali no Google Maps. Vai aparecer o local, vai aparecer onde está a empresa, a cidade, aparece fotos, aparece avaliações de usuários que dizem ser verdadeiros. Né, e você acaba é, comprando nesse site e de repente você leva um golpe tá você compra no site eles não entregam mas você olha pô tá no Google tem bastante comentário é, tem fotos você acaba acreditando e compra e cai em um golpe tá então as pessoas estão fazendo isso estão criando falsas empresas no Google Maps para poder enganar possíveis compradores tá bom é, e O que, que o Google está fazendo? O Google está eliminando essa galera, mas o Google ele não consegue ter o, o controle, tá? as pessoas vão e criam e pronto, e a empresa fica lá. Mas desde o mês passado o Google vem tomando uma iniciativa, tá? na verdade desde 2018 o Google vem tomando uma iniciativa de excluir esses perfis, então o Google começou a excluir do Google Maps, as empresas que não, não têm um cadastro 100% completo na plataforma, tá? Então o Google está excluindo todas as empresas que não têm um cadastro completo na plataforma. E é a partir daí que começa o nosso modelo de negócio no Google Maps. E muitas empresas estão perdendo o cadastro delas no Google porque não sabem dessa informação e também não sabe como fazer um cadastro 100% completo no Google Maps para ter o estabelecimento dela 100% seguro, tá? sem correr o risco de exclusão pois quando alguém pesquisa ali no Google tem que encontrar, se você pesquisar por exemplo padaria no Google você vai encontrar várias padarias na sua região as mais próximas também vão estar ali, para que você consiga se localizar e conseguir ir até o estabelecimento. Agora, se essas empresas forem excluídas, você vai jogar no Google não vai aparecer absolutamente nada. E essas empresas vão estar perdendo muito dinheiro, principalmente do público local, que é o público que mais frequenta esse tipo de estabelecimento. Tá? Então qual que é a ideia de negócio aqui? A ideia é que você trabalhe prestando serviço para essas empresas fazendo o cadastro positivo delas aqui no Google, tá? deixando a lista delas 100% completa para que ela seja verificada e não tenha risco de ser excluída do Google. Tá? Só para que você entenda, a ideia aqui é que você trabalhe registrando essas empresas no Google, tá? prestando serviços para essas empresas. Você pode cobrar um valor que varia entre 50 e 300 reais, mas varia de você, tá? o preço é você quem dá. E você vem aqui no Google e completa o cadastro dessa empresa para que o Google verifique que ali naquele local realmente existe uma empresa. E esse empresário não perca o cadastro dele aqui no Google, tá? Mas como que você vai fazer isso? Eu criei um PDF, ele está aqui na descrição. Basta você clicar no link, você vai fazer o download desse PDF, onde eu mostro passo a passo como que você faz um cadastro aqui no Google, tá? Como que você completa o cadastro aqui no Google. Eu vou te mostrar ele agora como que você faz isso. Mas eu deixei um PDF aqui também para servir para você de, de apoio mais para frente, caso você realmente resolva colocar isso aqui em prática e precise de algum auxílio, o PDF está aqui embaixo é de graça, é só clicar e fazer o download, tá? Primeiro, vamos aqui no Google, tá? Se eu chegar aqui no Google e colocar, por exemplo, dentista, ó, logo aqui embaixo vai aparecer é, alguns, alguns consultórios próximos a mim, tá? Então vou clicar aqui em mais locais e vai aparecer vários Alguns são patrocinados, outros não Mas como que eu sei que essa empresa aqui tem um cadastro positivo Está com o um cadastro completo no Google e não corre o risco de ter a sua conta excluída Bom, para fazer isso é bem simples, basta você clicar aqui em cima da empresa tá? Assim que você clicar tem essa opção, tá vendo? É proprietário desta empresa? Você clica aqui Ó, se aparecer essa mensagem, ó, essa ficha já foi reivindicada, então essa empresa já está completa, não corre o risco de ter a sua conta excluída, tá? Então você vai para outra, vamos pegar uma outra aqui, ó, vou vir nessa outra aqui, vou clicar, é proprietário dessa empresa, ó, tá vendo? Não apareceu aquela mensagem, tá? Quando aparecer isso aqui, ó, gerencia a ficha dessa empresa e responda a avaliação, atualize informações e muito mais. tá? Quando aparecer isso, significa que a empresa corre risco de ser excluída do Google. Desde o mês passado, do mês de julho, o Google vem fazendo uma limpa em todas as empresas que não têm a ficha 100% completa aqui no Google Meu Negócio. Para poder evitar fraudes e evitar falsas empresas que aplicam golpes utilizando o Google Maps, tá? Então, desde 2018, o Google começou a excluir nos Estados Unidos e depois veio para o mundo inteiro, tá? Então, desde o mês passado, o Google está fazendo uma limpa em geral. Ou seja, essa empresa aqui que eu abri agora corre um certo risco de ter o seu perfil excluído aqui do Google, tá? Vamos ver uma outra aqui. E você não precisa fazer só com dentista. Isso aqui foi só um exemplo. Você pode vir aqui e colocar padaria, por exemplo. Tá? Vai aparecer várias padarias Você clica em uma É bem simples, vem aqui, é proprietário dessa empresa Se aparecer essa mensagem, ó, gerencia a ficha dessa empresa Quer dizer que o cadastro dela não está completo Precisa ser completado tá? Se aparecer que a ficha já foi reivindicada Não tem problema, a empresa está ok Mas nem todo mundo sabe disso tá? E nem todo dono de negócio se preocupa tanto com isso tá? Porque ele sabe que a empresa dele está ali no Google ou seja, ele acha que não está correndo risco, mas desde o mês passado está correndo o risco de ter a sua ficha cancelada e para poder registrar de novo vai ser muito, mais muito difícil, tá? Então você pode fazer esse trabalho. Para fazer isso é bem simples, tá? Se você vir aqui clicar em gerenciar agora... O Google vai pedir algumas informações. Eu não vou clicar aqui, porque senão eu vou começar a fazer o registro dessa ficha aqui no meu nome. E eu não quero fazer isso, pois eu não conheço o dono da, dessa empresa, o proprietário dessa empresa. Tá? Mas no PDF, eu vou até abrir o PDF aqui para você dar uma olhada. Ó, esse aqui é o PDF que eu fiz, tá? para você poder entender um pouco mais. E aqui eu mostro todo o passo a passo. Tá? O que, que você tem que fazer para registrar a empresa aqui no Google. Como reivindicar uma ficha, tem tudo certinho, é tudo passo a passo. é Clicou e pronto, tá? Eu mostro como criar uma conta ali no Google Meu Negócio. Vamos mais um pouquinho mais aqui embaixo. Ó, aqui é onde começa a registrar a empresa, tá? Mas o passo principal é isso aqui, ó: é o cartão do correio, tá? Você vai seguir todos esses passos que tá aqui nesse PDF. Quando chegar aqui no passo 14, você vai ver que vai ter a verificação. Do, do local, tá? Você vai escolher a primeira opção que é enviar cartão postal pelo correio, ou seja, dentro de um prazo de 12 dias o Google vai enviar um cartão para o estabelecimento naquele endereço onde fica o estabelecimento, tá? E quando aquele cartão chegar, você vai precisar fazer login aqui na conta novamente do Google Meu Negócio e vai colocar o código de verificação, vai chegar um, um códigozinho, você vai clicar aqui, confirmar o local e vai inserir o código tá? e vai clicar em confirmar para que o Google verifique que naquele local realmente existe uma empresa e ele não corra o risco de ter o negócio dele excluído do Google tá? os valores você pode cobrar é, o valor que você quiser normalmente o pessoal costuma cobrar entre 50 reais e 300 reais depende da empresa tá? então o que você vai ter que fazer de início é vir aqui verificar se a empresa está registrada se está com o cadastro completo Caso a empresa não esteja, igual essa aqui, você entra em contato com, com o empresário, com o dono da empresa. Tá? Aqui tem o telefone, aqui você vai encontrar o telefone, você vai encontrar o endereço da empresa... Se for próximo à sua casa, próximo à sua residência, você pode ir até lá. Pega o PDF que eu deixei aqui embaixo para você as informações que eu te passei nesse vídeo e leva até o dono do estabelecimento. Ah, Wellington, mas por que, que ele vai me pagar em vez dele mesmo fazer? Porque o empresário ele não, ele tem muita coisa para se preocupar. Ele tem muita coisa para se preocupar. Tem funcionário, tem contas, tem boletos, tem a empresa está passando às vezes por uma dificuldade. Ele tem muitas outras coisas para se preocupar. Mas isso aqui vai trazer um diferencial enorme para ele. Então basta você chegar no estabelecimento, explicar como que funciona, explicar o que está que acontecendo no Google e cobrar um valor tá? Ou você pode também ligar, pegar o telefone e ligar, alguns tem até o WhatsApp, como esse aqui que está aberto agora aqui. Ó. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, conversar com a pessoa, você pode, você não precisa cobrar o valor na hora Porque às vezes o dono do estabelecimento fica meio com o um pé atrás de você receber o dinheiro e sumir Tá? Então você pode primeiro fazer o registro da empresa dele aqui, assim que tiver tudo ok, chegou o cartãozinho do Google lá na empresa, você já verificou está tudo completo, aí sim ele te faz o pagamento. Dessa forma você vai conseguir muito mais clientes e vai passar uma credibilidade um pouco a mais, porque quando chega alguém estranho em um estabelecimento as pessoas ficam meio com o um pé atrás. Né? Mas você explicando bem certinho, é, não tem erro, tá bom? Para fazer esse modelo de negócio, para colocar isso que eu tô mostrando para vocês em prática, você precisa de atitude, compromisso e determinação. Eu sei que não é todo mundo que tá assistindo agora que vai colocar isso em prática. Eu sei que uma boa porcentagem de pessoas vai falar, ah, não sei se vai dar certo. E não vai tentar, mas eu também sei que alguns de vocês vai colocar em prática e vai ter um resultado bom, tá? Você que quer montar um seu negócio, você que... Tem vontade de montar um negócio próprio? Coloque em prática, faça acontecer, porque o resultado ele vem e eu tenho certeza que você vai ter sucesso fazendo isso. Tá, é algo novo, tá certo? Que isso aqui não vai durar anos, porque o Google já está excluindo geral. Daqui a alguns meses, as empresas você pesquisar aqui não vai encontrar mais, então vai ser muito difícil fazer o registro de uma empresa de novo. Então tem que aproveitar o momento agora, tá? Que é o que está acontecendo agora. É, ganhar dinheiro com isso E depois você pensa no que vai fazer depois Se você não tem é, aquela coragem De trabalhar sozinho De chegar no estabelecimento Explicar, conversar com o dono Mostrar o teu ponto de vista Mostrar o que está acontecendo no Google Você pode chamar um amigo, um conhecido Para ir junto com você E os dois fazerem um trabalho junto Ou você pode simplesmente pegar esse modelo de negócio Que eu te mostrei E ensinar para uma pessoa E pagar para ela uma comissão tá? Fala, ó, tu vai nos estabelecimentos você vem mesmo, vem aqui, né? Pega no Google os estabelecimentos, os endereços, dá para pessoa fala, Ó, vai lá nos estabelecimentos. Cada vendinha que tu fechar, você vai ganhar valor X. Tá, uma então pessoa vai, uma pessoa que tá precisando trabalhar, uma pessoa que tá precisando de oportunidade, uma pessoa que tá precisando de emprego, ela vai colocar em prática, ela vai ter resultado, tá? Então você pode simplesmente administrar isso. você Pode colocar três, quatro pessoas, cada um faz uma região ah fulano vai para a região X, outro fulano vai para a região X, você faz o bairro X tá? então todo dia de manhã você entra aqui no Google, separa as empresas que as pessoas precisam ir dá, as, dá os endereços para eles e eles vão, cada um que eles fechar, eles ganham uma comissão e você mesmo faz o registro da empresa aqui no Google tá? é um modelo de negócio que você pode fazer, é algo legal de colocar em prática se você está precisando de um emprego, se você está precisando de uma renda extra, se está precisando de uma oportunidade Coloque em prática que eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito bom, tá? Eu tô deixando o PDF aqui na descrição pra você baixar. Basta clicar no link, coloca o seu endereço de e-mail ali e automaticamente já vai fazer o download do PDF, tá? Tem todo esse passo a passo que eu passei, tem também toda a informação que eu passei no decorrer desse vídeo pra você também. Que é muito importante, o vídeo é legal, mas é bom você ter também as informações escritas caso você queira estudar um pouco mais né, sobre isso mais pra frente, tá? essa oportunidade que eu mostrei agora você não precisa de dinheiro nenhum tá? absolutamente dinheiro nenhum para começar você viu que é simples, chegou aqui, pesquisou, clicou aqui na empresa tá? não tá com cadastro completo você vai, entra em contato com a empresa e fala olha é, a tua empresa está assim assim, você escolheu do google, você quer que eu faça o cadastro completo, o valor é x e tal, e conversa, usa as artimanhas, tá? conversa tem bastante vídeo aqui no youtube explicando como abordar um cliente, como vender se você é tímido essa é a hora de você vencer a sua timidez, tá? e se você precisa de uma oportunidade, cara, coloca em prática, é um negócio que você pode montar, é um negócio seu, tá? se você tem vontade às vezes de, de mudar de ramo ou de sair do seu emprego atual, porque não gosta do seu patrão, de algum funcionário ou alguma coisa assim, é o seu momento de tentar, não precisa sair do seu emprego agora, Coloque isso aqui em prática, tenta fazer dar certo, se der certo, aí sim você pensa no que fazer do seu emprego atual, mas primeiro coloca em prática, é, se você tiver, sei lá, um dia da semana de folga, um domingo ou um sábado, faz isso aqui que eu tenho certeza que você vai ter resultado, tá? É, a oportunidade tá aí, é só você não arrumar desculpa, arrumar um jeito. E fazer, então é isso pessoal, espero que tenha gostado, se você gostou do vídeo clica aqui embaixo no botão, dá um like, tá, para eu saber que você gostou para que eu possa estar tá trazendo mais é, informações como essa, oportunidades como essa tá bom, e se você ainda não é inscrito, já clica no botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo e se inscreve no canal